The King of Fighters 2001 E hoje vamos jogar na roleta, será que eu vou conseguir? Saudação internauta seja bem vindo, eu me chamo André e você está no briteirão dos jogos! E para esse primeiro match caiu Kula, Leona, Clark e Kyo! Pelo menos o Clark é do meu time! E nessa primeira fase vamos enfrentar o time do Art of Fighting! Começando por Ryo! Estou jogando desde o KOF 94 Se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a play esse correspondente Que vai estar aqui no card Vamos lá, cula Não manjo nada com ela. eu sei o básico Opa, não é porque eu sei o básico que você pode dar esse gole não Toma é isso aí, a primeira luta já foi E agora... Yuri! E agora, Takuma! Bora enfrentar o mestre agora! Vai, vai, vai, vai! Fica frio aí! Opa! Toma isso Ah, defendeu ah, Fica frio aí Beleza Grande cola, é isso aí E agora caiu Meili, Li, Daimon, Shang E Takuma E vamos enfrentar o time das garotas Com Shang-Fei, Hinako Mai e King Começando por com Shang-Fei Dessa vez caiu o Diamond e Shang, que é do meu time. Se tudo der errado, o Shang tá lá pra salvar a ficha. <risos> Eu quero muito que Mei volte pro cofre. Toma! Vou obliterar! Tomara que ela venha no cof 15 E agora a Hinako Hinako que deu um show no KOF 2000, hein Rapaz, não esperava que ela fosse se dar tão bem Tem alguma colinha aqui do lado com os controles <risos> Agora mais tiranui! É isso aí Vamos pro próximo E agora E agora caiu o Shin, o Raiden, o Seth e a Xiangfei Aqui ferrou porque eu não sei jogar com ninguém Mas o pior foi o Shin E agora vamos enfrentar o time do Japão Começando por Kyoko Zanagi Vamos lá Xiangfei Outra personagem que eu quero no Cop 15, hein? Pra cima dele, shang Fei! Ha! Protagonismo aqui não! E agora, Kurodaimon! Vamos lá, vamos lá! Vai, vai, vai, vai, vai! Toma! Outro que não poderia faltar no KOF 15 é o GURU DAIMON! Caramba, deu dois mil e um hits! <risos> Bravo! E agora, Shingo! Há, dois comédias se enfrentando. Há, um salve aqui para os fãs do Shingo! Ah! Beleza E agora Caiu Vanessa O K9999 Cula E o Wendy. E vamos enfrentar os Psycho Soldiers Começando por Paul e agora não caiu nenhum do meu time Vou ter que jogar no improviso Vamos lá, Vanessinha ah, Quero muito que a Vanessinha volte no KOF 15 Tomara que Bal volte ainda no cofre 15 E agora a Shin Round two. <risos> Eu adoro o boxe da Vanessa Que mete logo um chutão na cara Não desse jeito! Isso é boxe, não luta de mula! E agora, Atena! Atena, vamos lá. Round 3! Saiu! Oh. Agora... aí! Bravo! Bravíssimo! E agora Terry, Clark, King e Athena. Pelo menos agora caiu King e Clark para garantir a fecha. E agora vamos enfrentar os times dos heróis. Começando por quem dash vamos lá, lá até <repeit> <repeit> Ah, uh. uh. uh. uh. não chega perto, não. Toma. Uh. Oh, e agora, Whip! É isso aí, apelo mesmo! Como que ela fez isso? Vai, vai, vai, vai! E agora? <risos> Lean! <Lins>. Round <risos> Cai dentro. É isso aí, Grande Atena. E agora, Indie, Yuri, Leona e Takuma. E vamos enfrentar o trio da Nestes Começando por Foxy Agora o K9999 Vamos lá E agora? Cula! Round 3! Beleza É isso aí, mandou bem E agora caiu K9999, Shang Blue Mary e Choi. E agora Vamos para o chefe Zero Zero Dá pro chão! Vai, vai, vai, vai Ah, droga Vamos lá k nove, nove, nove, nove! Esse daí eu não manjo nada Poder Poder total Nossa! Ah, Santo Kings é meu senhor! É até na roleta sobra pro Xangão! Acaba com ele! Ah. Vai vai vai! vai Beleza! É isso aí, respeito gordo! O Eterno salva fichas! E agora Takuma, Kula, Yuri e Hinako! Para enfrentar o chefão final! Ignes! Pra cima dele! Isso! Agarra! Ah! Rinako eu também quero no Coffee Case! Olé! Opa! Especial novo da Hinako! Ah, não! Dito. Oh. Vamos lá, Takuma! Ah, miserável. E Vamos lá, Kula Round Vai, vai, vai, vai, vai, Ah, não! Vamos, Kula! Resista! É isso aí! Beleza! Então é isso! Muito obrigado por ter conversado aqui! Conto com sua presença no próximo vídeo! E até a próxima!